E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo falando. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, ok? Vim trazer para vocês aqui este gráfico de tapete, de crochê de coruja, tá? E também uma receita de tapete de coruja passo a passo, ok? É, vocês vão poder ver aqui, vai ser é, essa coruja aqui, tá? Você pode fazer tanto a marrom como a vermelha. Aqui abaixo tá, está o passo a passo para você fazer, tá? É, como você deve fazer, é, as linhas que você vai utilizar, ok? É, e também a legenda que você vai utilizar é muito importante, tá? Os pontos que você vai utilizar aqui. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aí que eu, que eu falo para vocês, tá? Mas eu, eu creio que se você tem uma certa experiência, certamente, obviamente, você vai saber aí quais os pontos, ok? Se você não souber, foi iniciante aí, é, deixe nos comentários que a gente vai tirar as dúvidas para você, tá? É, o passo 1, um, tá? Aqui está os gráficos, tá? Para vocês aí. O, é, o corpo aqui, né? É do tapete de coruja. Aqui os olhos e cabeça, tá? As patinhas da coruja aqui também. E por fim, o nariz, ok? Eu peço para você compartilhar compartilhe no Facebook, nos grupos aí de WhatsApp, tá? Com suas amigas, amigos. Para mais pessoas terem acesso aí a este material. O link, se você quiser... É baixar, tá? Estes gráficos aqui gratuitos, está logo abaixo na descrição desse vídeo. Basta você clicar no link que está logo abaixo na descrição desse vídeo, que você vai vir é, para o blog que é oficial do nosso canal, ok? É, e lá vai ter o passo a passo aí para você, creio que é mais fácil, né até para você baixar também, como fazer com mais tranquilidade, ok? Então é isso, gente. Um grande abraço. e todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau.